FALA GALERA Craft Set! Essa intro saiu mais alta do que eu esperava. É claro que eu vou dizer algumas coisinhas antes, né? Porque tivemos aí uma semana com, com, com três dias nos quais saíram vídeos e todos eles foram em italiano. Por quê? Porque era a Semana Italiana. Esta é a semana em português, ok? E o que mais eu tinha que dizer? Peraí, calma aí, eu sei que eu tenho que dizer alguma coisa Ok, eu vou tentar postar vídeo todo dia, ok? Como eu já disse, eu acho, eu acho que eu já disse isso É, mas eu já disse, eu acho que sim E como eu fiz na semana italiana, eu postei três vídeos seguidas uh, Sei que não foi todo dia, mas é porque quinta... Quinta e sábado eu tava meio cansado Quinta eu tenho uns, uns negócios para fazer que me cansa bastante, ok? Então talvez não seja todo dia por causa de quinta Talvez sábado também não não saia nada, ok? Por que, que não saiu o vídeo ontem? Porque eu não tenho uma iluminação boa e ontem estava dando um temporal do caramba aqui, ou seja, não tinha nem sol para mim gravar. Ah, moleque. Eu não tenho uma iluminação boa, então temos que fazer com a luz do dia mesmo. Essa aqui é uma nova, espero que seja série, né? Provavelmente vai e é de notícias de games, ok? Eu peguei em inspiração, inspiração o ca do canal do Dave Jones, ok? Sim foi inspiração, não tenho por que eu copiar ele sim, eu gosto muito do canal dele, eu acho muito top As o, os vídeos que ele faz sobre notícias são muito bons também Tamb também também são muito bons e os vídeos dele em geral são bons mesmo é, é um dos poucos canais que eu realmente assisto bastante é... por que caminhão? e não, não estou copiando ele, ok eu tô fazendo pegando inspiração dele ok e também não tenho porque eu querer copiar ele já que ele tem muito mais inscritos do que eu por que, que eu vou querer copiar ele ah, mas se você copiar vai ganhar mais inscritos não se eu copiar eu vou só me ferrar ele tem mais inscritos do que eu entendeu não faz nem o sentido ok uh, esse caso por um acaso david jones chegar nesse vídeo que eu acho muito difícil uh, se achar que está muito parecido demais com o seu conteúdo é só falar nos comentários eu tiro os vídeos se, se quiser, ok? é de boas, não sem briga nenhuma, sem polêmica, okay? é nóis a ah, seguinte, é verdade, quase que eu me esqueço as datas que eu vou falar vai ser a data por exemplo, se, se eu for falar, ah, esse jogo sai dia tal é a data europeia de lançamento talvez a europeia e a americana seja a mesma data, só que talvez não, então vocês tem que ter essa, meio que essa noção de que eu vou falar uma data que é a europeia, talvez seja a mesma aí pro brasil e talvez demore um pouco mais, eu sei que aqui sai antes, ah, que lança antes as coisas, tá? Então lembrando disso, bora pro vídeo. Ninokuni 2 The Legend Book of the Magician Faltando apenas uma semana para o lançamento da nova DLC de Ninokuni 2 The Fate of the Kingdom, nomeada de The Legendary Book of the Magician, a Bandai Inanko e a, Level, e a Level, 5, Level 5 mostraram algumas fotos da DLC que irão estar passando na tela agora. Que já estavam passando na tela, na verdade. Uh, Lembrando que a DLC estará disponível a partir do dia 19 de março de 2019 no PS4 e no PC. A DLC irá adicionar uma nova aventura, duas novas especialidades, é, como como eu que traduzi a notícia. Talvez essa especialidade seja outra coisa. Eu traduzi diretamente do italiano, ok? Que eu falo. Eu consigo me comunicar com as pessoas aqui, em italiano. Eu consigo falar em italiano certinho. Eu, falo, eu sou fluente em italiano, digamos assim. Digamos, eu acho que. É, eu sou fluente em italiano, moro na Itália com essas pessoas. É, eu sou fluente. Em é. É, e talvez, Mas talvez, mesmo assim, tem alguns termos no jogo que eles mudam algumas coisas. Então, talvez essas especialidades que eu tô falando, essas duas novas especialidades, no Brasil, são chamadas de outro modo. Ok? E uma nova arena. Fallout 76. Fallout 76 não é um jogo com avaliação muito positiva. Tendo as notas do Metacritic sendo 50... 53 para PS4, 52 para PC e 49 para Xbox One. Dando a média total de 51. Caso você... Não entendeu o que eu quero dizer? O Metacritic é um site oficial de notas dos games, ok? E eles dão nota para cada um dos, dos consoles que lança, digamos assim. Por exemplo, a nota que o de 76 recebeu pa para o jogo sendo ele jogado no Play 4 foi 53, no PC foi 52 e no Xbox One foi 49. Para fazer a média total do jogo, eu simplesmente peguei o 53 do PS4 mais o 52 do PC mais o 49 do Xbox One, e somei, por isso que eu disse mais, somei tudo e dividi por 3. Deu a média total que foi 51. 51 a média total do jogo no Metacritic. Mesmo com uma avaliação assim, ruim, a Bethesda mesmo assim irá lançar uma expansão para o game, adicionando novos modos de jogo. Essa expansão nomeada de White... A Palakia tinha data prevista para hoje, dia 12 de março de 2019, mas foi adiada pra, por mais 24 horas. Lembrando que a, que a expansão será gratuita e sairá para PC, PS4 e Xbox One. Artifact, artefact, artefato, artifact. A empresa Valve, empresa aí da Steam, né? uh, demitiu uma parte dos responsáveis pelo jogo Artifact um jogo de cartas que se passa no universo de Dota. A explicação foi que acabou o contrato que eles tinham com a, tri, com a Trima, que acabou o contrato que eles tinham com a Tree Dunkeys e também com Richard Garfield, o criador de Magic: The Gathering, The, Gatering, Magic the Dying Light 2. O designer chefe de Daylight Light 2, Ta Taimon Smectala, Smectala? Sim, é, Smectala. Taimon Smectala. Durante uma entrevista na Game Radar Plus, revelou algumas informações sobre os zumbis do jogo. Segundo Taimon, todos os zumbis do jogo começarão como viral, rápidos e mortais e evitando o sol. O monitor desligou, que me deu, de... Segundo Timon, todos os zumbis do jogo começarão como viral, rápidos e mortais e evitando o sol. Esses se transformarão em Bitter, que tentarão te morder e te infectar, mas os Bitter mas os biters odeiam a luz do sol, e são lentos. Se um biter passar muito tempo no sol, ele acabará por se tornar um degenerated, uh, um novo tipo de zumbi, muito fraco, mas mesmo assim muito perigoso. E os biters que ficaram vivos por muito tempo, se transformarão em volátil. Eu não sei como é se fala isso em inglês, eu sei que a palavra é em inglês, mas só sei pronunciar em italiano, volátil, né? mais volátile, vo, volátil, sei lá, É que também é outro zumbi que se eu não me engano é novo e muito perigoso. Uh, lembrando sempre que The Light 2 será disponível para Xbox One, Play 4 e PC, não temos ainda uma data de lançamento. MotoGP19, Milestones anunciou o MotoGP19. Que será disponível para Playstation 4, Xbox One e PC, a partir do dia 6 de junho. Enquanto a versão de Switch chegará um pouco depois. O anúncio teve também algumas imagens, que são essas que vocês estão vendo ou já viram. E um trailer que é esse que vocês verão agora. Peggy 3. Artificial neural networks are computing systems inspired by the biological neural networks that constitute animal brain Trópico 6 Calypso Média anunciou uma edição física especial do Trópico 6. Será lançada para Windows, Mac e Linux, e chegará dia 29 de março de 2019. A nova versão, intitulada de El Press Edition, terá uma cópia do jogo e conteúdos especiais com tema de verão, os quais temos 4 cartõezinhos dedicados às praias do jogo Trópico, que obviamente do jogo trópico, né? Eu sou retardado. Duas roupas de turista para o protagonista Um... O um projeto para realizar o Lago dos Flamingos no Palácio Presidencial A trilha original E um calendário digital que mostra os dias que faltam para as próximas edições Ai, por que eu bati a palma sobre para estourar o áudio? Essas foram as notícias de hoje, hoje dia 12 de março de 2019 para não se perder muito aí com as notícias vai que sei lá bom essas foram as notícias de hoje e é isso é, seguinte eu vou fazer de novo a votação para qual jogo vocês querem que eu faça gameplay e mas tem uma novidade os jogos que eu farei gameplay eu vou fazer a gameplay inteira e tentar fazer algumas as outras coisas que tem no jogo Obviamente eu não vou platinar no canal, ok? Só se for muito, muito pedido mesmo, aí eu platino no canal. Se não, não vou platinar. Mas eu vou fazer, tipo, vou zerar o jogo inteiro. Missão principal e secundárias. E se tiver algumas coisas extras, eu também vou fazer aqui no canal. É, vou fazer praticamente tudo tirando a platina do jogo no canal partir no jogo ou eu faço em off ou eu faço no canal se tiver muito pedido e eu vou deixar aí a lista a, lista, a votação aqui no card no izinho não me lembro, nunca me lembro se é pra cá ou pra cá mas deve ser pra cá porque se não me imagem é espelhada e é, vocês verão que vão ter bem mais jogos do que da última votação e vocês vão votar aí pra qual jogo vocês querem ver lembrando que eu também vou analisar o jogo vou fazer uma review depois que eu terminar a série do jogo ok Uh, na última vez vocês escolheram The Witcher 3 Então vocês vão aí Votar para ver se vocês querem The Witcher 3 ainda Ou vocês querem trocar de jogo ok? Uh, lembrando que se for um jogo é, Mais curto No qual eu consiga zerar em poucos vídeos será me Seria melhor agora Por exemplo Um dos jogos que tá na lista Que eu acho que é um dos menores Que tem pra zerar É o Call of Duty Modern Warfare Remastered então, talvez, se começasse por esse, seria uma boa ideia, ok? Bom, é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo, ok? Vou ficando por aqui. É nóis. Valeus. Falou e foi. Tchau!